Quanto tempo você tem dedicado exclusivamente a você, a ouvir e estar mais integrado com sua essência, a cultivar as melhores virtudes, a respirar melhor, a aprimorar suas emoções, sua força de vontade, sua paciência, persistência e perseverança? Quantas vezes, no início de um novo ciclo, você desejou e planejou o que iria cuidar melhor de você? De buscar ser uma pessoa melhor, com mais liberdade e autonomia, com mais realização e lucidez? Você já não se cansou de adiar a conquista do seu autoconhecimento e o despertar de seus potenciais latentes? Olá, eu sou Vinícius Wernert, professor de Nadi Yoga, e gostaria de lhe convidar para vir comigo para juntos realizarmos essas intenções. O Yoga é um método de cultura integral que dispõe de um grande repertório de técnicas para desenvolver-nos em vários aspectos e dimensões, físico, energético, emocional, mental, comportamental, social, intuicional e existencial. Agora, em 2019, a partir do dia 7 de janeiro, retornamos às nossas práticas de Yoga e, como todo ano, trago aprimoramentos nas nossas aulas. Sempre buscando uma maneira mais didática e pedagógica de oferecer um vasto repertório, aliado a um aprofundamento do autodesenvolvimento. Semanalmente, novos conteúdos e técnicas são experimentados em 1 hora e 25 minutos de prática. São centenas de virtudes trabalhadas, dezenas de técnicas respiratórias, centenas de técnicas corporais, dezenas de técnicas de descontração, dezenas de técnicas meditativas e outras mais. Dispomos de tantas técnicas que às vezes demora anos para repeti-las. Se você está comprometido com o seu crescimento, seria um grande descaso e perda de tempo se permitir deixar de praticar uma semana sequer. O pior ainda, ficar adiando a sua iniciação ou retorno à prática do Yoga. Se você já nos conhece, sabe que temos apenas alguns horários e vagas limitadas. E sabe o tanto que é valioso esse momento que você se dá. Assim, eu espero você aqui conosco nessa jornada pelo Yoga e o autoconhecimento. E também procure nos acompanhar aqui no Facebook, no Instagram, no Youtube, porque nós sempre estaremos apresentando novidades que teremos agora para 2019. Entre essas novidades, a partir da segunda quinzena de fevereiro, nós iniciaremos dois grupos. Um de relaxamento e projeção da consciência, e o outro grupo de meditação e desenvolvimento mental. Conto com vocês, um grande abraço e um 2019 muito auspicioso.